E saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando, Jogos. Começa hoje uma série de disputas aqui no canal, hoje vamos jogar King of Fighters 2002. E o desafiante de hoje é o LBR Play, não pode faltar o gordão. E sem enrolar, vamos pro jogo. E para começar escolher Gorodaimon, Chermi e Shen, e meu adversário escolheu Joy, Billy e Vanessa. Boa, <risos> o primeiro já foi. E agora Billy. Bora, bora do show. Vamos nessa. O canal do participante vai estar aqui na descrição do vídeo. Fique no primeiro comentário e também na tela final do vídeo. Ai, agarra ele! Isso! E agora a Vanessa. Opa que isso, rapaz. Ah essa foi boa. E agora me Isso. Isso! E aí, já se inscreveu no canal? Então aproveite! Lembre-se de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos! As notificações! Ah! Ah, se liga que o gordão está vindo! Ah, se liga aí! Isso Só de maço <risos> é isso aí E agora escolheu Terry, Joey e Meili Começando pelo Joey E aí, bora jogar? Então acesse nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Acesse nosso Discord e fique por dentro. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para jogar. Nós estamos jogando pelo Fight Cave. É só entrar em contato. Ah! E agora, Gorodaimon. Larga, vai, cata, aí, finalmente, ah, não tá tá, tá falhando o comando. Ah, que beleza. E agora, melee. Cara, é muito, é, é muito frustrante você mandar o um golpe e não sair. Se você tem mais vídeos como esse, não esquece do like, hein. Que isso e agora o gordo. Barrigada dela. <risos> e agora, a Terry. Ah, é tão bom quando o golpe sai, né? <risos> <risos> quando o golpe sai, é isso que acontece. <risos> vai, vai, vai, vai, vai! <risos> <Vale>. <risos> e fora! E o oh, cara aí, colocou o Shang no time também. Também <risos> colocou a Atena. Eu não acredito que o Warp não saiu Sai, cabaúro Sai, cabaúro O mundo tá falhando Vai, Jeremy Pega ela. Ah, não acredito que não pegou. Ah, que beleza. E agora vai. Decinha. Ô, louco Fica quieto, aí e São E agora o Shen Isso Bolada nela Barrigada. Isso! Pega ela! Ih, agora gordão contra gordão. Campeão. Moleque! Nada melhor que o original <risos> Tá maluco O jogo com o desde que inventaram o jogo Vamos para mais uma luta E agora ele colocou Leona e Yori. E eu troquei a pelo máximo Agora só personagem grande Esses três que estão no time São os que mais tiram dano do jogo Os golpes desses personagens Tiram muito dano <risos> Moleque, beleza. E agora a Leona. Ah, não acredito que não agarrou. Ah, tô vacilando muito vamos pega sai sai sai sai não e agora máxima E agora, Yuri. Ah, não pode ser. Vai, sai de baixo, beleza? Ah, voltou com o Billy pra equipe, hein Ah, não acredito que perdi essa! Toma! Agora o Billy, hein? Essa é uma luta difícil para o Daimon. Uh, droga! Agora o Máxima. Bem, Ah, falhou o comando. Você e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos E agora o gordo, hein? Pega é ela, isso! Beleza! Beleza! <fixão> Aê, pegou finalmente Ah não, falhou o golpe Quando falha o golpe é uma desgraça Não, não é pra fazer nada disso Nossa, ainda real especial. Vai. Não deixa não. Finalmente pegou. Three, uh. E agora, Vanessa. É, mais uma vez é o gordão que vai resolver a parada. Ha. Que isso? Sai, sai, sai, sai. Hoje não, hoje não. Droga, hoje sim aí tá que enfim Foi derrotado Ah, isso não vai ficar assim não Se prepara Se você quiser ver mais vídeos como esse Clique aqui no card e confira as playlists Nós já jogamos o 97 O 2000 E agora estamos no 2002 Canela, canela. Isso. Down De novo não, de novo não! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Beleza! Vai lá, quebra a cara dele! De novo não! De novo não! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, <risos> moleque Tá pensando o que, rapá? Rapadura é doce, mas não é mole, não É isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Conto com a sua participação Não esqueça do like E até a próxima